Olá, como você deve saber, hoje foi lançado a atualização da Suite CC Então a gente está na versão 2015 E como está anunciado em todo a, o site da Adobe, todos os canais da Adobe Eles estão lançando então vídeos mostrando as novas funcionalidades, os novos recursos Então para começar, eu vou mostrar então o que tem de novo no Photoshop Então essa é a cara nova do Photoshop Comemorando os 25 anos E a primeira coisa que eu vou fazer então aqui é usar a nova função que tem dentro do photomerge então o photomerge para quem conhece ele é uma ferramenta que ele automaticamente junta imagens então o que eu vou fazer aqui é pegar umas imagens que eu já separei então eu selecionei essas três fotos, eu tirei as três fotos já imaginando juntar elas três numa, numa única panorâmica eu faço muito dessas fotos e, então eu selecionei as três fotos aqui dentro e o que a gente tem de novo agora é a opção que ele chama de Content-Aware Fill Transparent Areas. Ou seja, ele vai usar a ferramenta que eu já conhecia de Content-Aware automaticamente e juntar as imagens que normalmente são transparentes e ele vai fazer um Content-Aware. Então primeiro eu vou fazer isso sem essa opção e você vai ver que ele vai fazer o processo normal que são pegar as imagens e juntar todas numa, num único arquivo, sendo que ele vai fazer a distorção normal e vai deixar a área transparente. Então foi isso que ele fez. Então esse aqui é o modo normal dele fazer. Vou fazer de novo a mesma coisa usando as mesmas imagens. Só que agora usando a opção de Content Aware. Então o que ele vai fazer é o mesmo. Ele vai repetir o mesmo processo, sendo que agora ele vai usar o Content Aware para poder mostrar, aliás, para poder uh, recriar as áreas transparentes, né, que originalmente são transparentes. Óbvio que você vai ter controle sobre isso e é bem legal o jeito como isso foi feito agora. Então mais um segundinho e essa imagem vai estar pronta. Então repara que uma vez a imagem pronta, a parte original, se você olhar aqui um do lado do outro, a imagem original eu tenho aqui então o Content-Aware, Aliás, eu não tenho o Content-Aware. E na imagem nova, o que ele me fez aqui foi pegar a minha imagem, exatamente a mesma, sendo que ele preencheu as, as novas uh, os espaços que antes eram transparentes. Mas repara que ele deixou para mim ainda uma seleção, ou seja, eu tenho como voltar atrás. O que eu também tenho como fazer também, repara que na original ele deixou uh, as camadas separadas, e na nova, que eu fiz com o Content-Aware Ele deixou as camadas separadas E juntou todas Numa única imagem pronta Que ele chama aqui de mesclado Então, ou seja, se eu quiser eu posso voltar atrás Se eu quiser eu posso deixar isso aqui do jeito que está Então eu vou fazer aqui, então, tirar a seleção E repare aqui Mesmo ele ter feito o Content-Aware A parte aqui das nuvens eu diria que está bem legal né? não, não dá para reclamar muito mas o meu mar aqui não ficou tão legal. Então, com isso, óbvio que eu poderia fazer o seguinte, eu poderia substituir esse mar, e como eu posso fazer isso? Ele agora tem o que a gente chama, né, o que a Adobe chama de Adobe Stock. Então, dentro do Adobe Stock, eu poderia procurar aqui dentro uma imagem parecida, né, obviamente com o canal também lá de Londres, e procurar aqui dentro, e simplesmente substituir aquele canal por, por uma imagem que tenha um, um, parecida mas obviamente, uh, aliás, só um detalhe, é né? Um coisa que eu não entendi ainda é porque que esse Adobe Stock, ele é pago a parte, então repara que no meu aqui ainda, obviamente eu não paguei por ele ainda E então o que ele tem aqui a opção para mim é, eu posso baixar uma imagem de preview no meu desktop, gente vai ser uma imagem com uma qualidade menor, uh, certamente com a marca d'água e se eu comprar, eu posso salvar a imagem na resolução total e obviamente sem marca d'água, mas eu tenho que comprar esse produto à parte então no momento isso aqui ainda não me interessa então o que eu posso fazer aqui agora eu posso, obviamente se eu quiser descartar essas outras camadas ou posso trabalhar com essa aqui, repara que é exatamente a mesma coisa sendo que um tem um Content-Aware e a outra não tem então o que eu posso fazer aqui agora, por exemplo é usar o novo Spot Healing Brush então o Spot Healing Brush agora ficou muito mais rápido e repara aqui, no momento que eu clico nele aqui dentro e passo né, o, o Spot Healing Brush ele é rápido assim eu só preciso desenhar, não preciso fazer como o clone então repara aqui, assim no momento que eu soltar isso ele já fez aqui pra mim então a composição então eu posso fazer aqui limpar a minha foto, como eu preferir óbvio que essa foto é uma foto bem grande eu estou com duas dessa aberta, então ele não é tão rápido, mas a ideia é que com um computador mais potente, eu também estou no laptop, né, com um computador mais potente, isso aqui é praticamente instantâneo. E obviamente, se eu quiser finalizar aqui esse detalhe, o que eu posso fazer é, por exemplo, pegar o outro spot e ir pintando aqui dentro, ele também faz um trabalho bem interessante. Então se eu quisesse continuar aqui esse deck poderia fazendo isso Obviamente também não está perfeito aqui, eu estou fazendo com pressa Mas a ideia é essa, então eu poderia ter essa imagem aqui reconstruída Sem perder nada da minha perspectiva né? Então eu poderia, obviamente depois, se eu quiser, eu posso vir aqui e aplicar um crop Para ficar com mais cara de panorâmica então, pensando também já nessa opção de poder fazer panorâmica, poder fazer crop, eu vou jogar aqui nesse momento, então, essas duas imagens fora. Para poder deixar essa imagem mais bonita. Né? Ou então, simplesmente dar um realce nas cores. Ele agora tem um novo filtro. Então, dentro do Camera Raw, eu tenho uma opção aqui dentro que chama de de Haze. Então, no de raise. Eu posso então remover o que o que em inglês chama Hazel, né? como se fosse a atmosfera que tem na imagem. Então isso aqui é o que eu posso fazer. Então repara a diferença que fez. Não é, é diferente de contraste, né? porque se eu tivesse essa minha imagem aqui no zero e for lá no início no contraste e tentar puxar o contraste, repara que não é necessariamente a mesma coisa, principalmente se eu tenho muita atmosfera, por exemplo, o um, um fog na minha frente, aquele né? é nublado. Então o que eu posso fazer aqui com ele, então é remover essa atmosfera da minha imagem e ela vai ficar muito mais limpa. Então, uma vez feito isso, eu tenho a imagem do jeito que eu quero, final. Eu tenho aqui a minha imagem e vou usar então a função de artboard, que também é a função nova. Então, com o artboard, o que eu tenho que fazer é, eu posso pegar essa imagem aqui. Eu tenho aqui, como eu mostrei já, a ferramenta de artboard. Então, o que eu vai fazer para mim é, na verdade, vai criar artboard usando essa minha imagem repare que eu posso botar ele maior posso botar ele do tamanho da minha imagem ou posso botar ele menor que a minha imagem e ele automaticamente vai fazer o cropping mas o que eu quero mostrar aqui então é como ele funciona então, para quem já está acostumado com o Illustrator vai ver que é exatamente a mesma coisa então ele criou aqui para mim nas camadas uma, uma, um grupo chamado de Artboard que na verdade é diferente desse grupo aqui de dentro então eu posso dar o um nome aqui dentro então, isso aqui vai ser, vai ser panorâmica. Repara que automaticamente me deu esse nome. Se eu pegar essa imagem aqui e criar um novo artboard, digamos que esse artboard aqui agora vai ser um artboard vertical. Eu posso também já criar outro nome, ele me deu um outro nome. Isso aqui, digamos que vai ser para minha versão mobile. Então, para celular. E o que eu posso fazer aqui, então, depois... É fazer uma outra versão que vai ser menor que essa e um pouco mais horizontal que vai ser para tablet. Então eu tenho aqui já três imagens prontas, né, três artboards prontos e nada lá dentro. O que eu posso fazer aqui agora então é voltar para o meu move tool, pegar essa minha imagem e simplesmente usando o comando que eu já tinha antigo de duplicar a imagem enquanto arrasta eu posso trazer essa imagem para os outros artboards então repara que quando eu passei aqui ele passou para fora se eu vier aqui dentro e jogar dentro desse artboard ele foi para ali então eu posso vir aqui dentro agora e redimensionar ou simplesmente mover. eu também posso por aqui puxar para dentro de um novo artboard e automaticamente ele jogou ali para dentro então eu posso aqui dentro fazer a minha manipulação repara que ele continua usando os meus guides como assistente, só um segundo que ele duplicou a minha imagem ali. Então eu posso pegar a minha imagem, posso mover ela à vontade e pronto. Então o meu artboard pronto. O que eu posso fazer então depois disso, se eu quiser, é pegar a minha fonte, minha fonte de texto, escrever o texto, deixar ele ali dentro e botei ele no meu artboard então repare que se eu criei a o texto dentro desse artboard automaticamente ele jogou aqui dentro ele não jogou lá fora como foi o caso quando eu dupliquei manualmente as imagens então esse, esse, esse texto já está aqui dentro o que eu posso fazer agora é por aqui selecionar a minha, a minha imagem ou o meu texto o que eu posso fazer também é no blending options criar um layer style. Então repara que agora a diferença aqui é que é nos layer styles eu tenho como aplicar mais de um de, em alguns dos efeitos. Então por exemplo eu tenho esse efeito aqui que eu botei uma cor nele deixa eu dar um zoom maior aqui, para você poder ver. Então eu tenho aqui a, o meu layer, eu posso botar então um segundo stroke com uma segunda cor. E obviamente eu posso botar ele como se fosse para fora e eu venho ali então e tenho o meu efeito aplicado na minha fonte então repara que ele está fazendo isso, e eu tenho como aplicar então mais de um, eu tenho como in ao inverter essa ordem, se for o caso, e eu fico à vontade com isso. Então eu posso, então com esse texto, eu posso também agora selecionar a fonte, e se essa fonte ela for uma fonte glifada, ou seja, nesse caso aqui, é uma fonte OpenType, ela tem alternativas, então eu posso procurar alternativas para essa fonte, ou no caso aqui, se eu quiser procurar alternativas para apenas um dos caracteres, eu posso então aqui clicar na minha, no meu GIF, posso clicar no meu GIF e ao invés de procurar a fonte inteira, eu mando procurar apenas a seleção alternativa para esse caractere. Então se eu clicar uma vez ali dentro, ele alterou apenas esse caractere. Se eu clicar no outro ali também, mesma coisa, apenas esse caractere. Então eu tenho um efeito ali dentro. E uma vez que eu fizer isso eu posso pegar também esse mesmo, uh, esse mesmo, essa mesma camada e puxar para as outras artboards. Então se eu soltar aqui dentro, ele jogou já dentro do mobile. Se eu pegar agora, trazendo para o tablet, repare aqui, enquanto eu estou dentro do artboard, ele ficou por fora. Quando eu passei para dentro do outro artboard, ele automaticamente jogou lá dentro para mim. Então é isso que ele está fazendo. Aí obviamente eles são independentes, eu posso trocar o tamanho de um deles. Se eu quiser trocar o glif de um, de um deles eu posso trocar também. Então isso me deixa também bem à vontade para fazer as criações. E por último, já uma vez que eu tenho todos os artboards prontos, a última função que eu vou mostrar é o que ele chama agora de Quick Export. Então o Quick Export ele é gerido por essa aba aqui, Export Preferences. Então dentro dela eu posso escolher então, o formato que eu, vou escolher, que eu vou salvar, se ele vai ser transparente ou não, obviamente dependendo do formato. E também se, eu vou, se ele vai me perguntar toda vez aonde salvar, ou se ele vai me exportar, uh, vai me perguntar, né, vai abrir a caixa de diálogo toda vez que eu for exportar uma imagem nova. Ou se todos os exports vão ser feitos na raiz do, de onde está salvo o meu projeto original. Então eu vou dar um ok. Vou voltar aqui então para o meu export, click export como PNG. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu já tenho aqui no meu desktop a minha pasta pronta. Então eu vou salvar aqui fora, open, e ele fez o meu export. Então se eu puxar aqui agora para vocês verem a, a minha pasta. Vocês vão ver que ele fez aqui, então, os três arquivos com as três versões que eu preciso. Então é isso. Obrigado por assistir. Os próximos vídeos eu vou tentar mostrar as outras funções. Ah, e antes de ir embora, no meu caso aqui eu não tenho como mostrar... Porque eu não tenho um iPad, mas se você tem um iPad e você cria a arte para mobile, você, por exemplo, poderia pegar essa arte aqui dentro e conectar com o seu dispositivo iOS. Provavelmente no futuro eles vão fazer para Android, assim como os outros aplicativos, e você vai poder então visualizar essa arte direto no seu, no seu dispositivo móvel e fazer os testes, se ver se o seu layout está de acordo com a saída. Então é isso que eu queria mostrar sobre o Photoshop, espero que você tenha gostado. Até a próxima, então, quando eu fizer o, o, os outros programas, as outros, os outros vídeos mostrando os outros programas também da versão 2015. Assine o canal, obrigado, até mais.